O IgesdF é o maior fracasso do governo ibanês. Do ponto de vista da gestão, da transparência, da capacidade de atender as pessoas, garantindo o mínimo de dignidade. Nós estamos falando da gestão de um dos principais hospitais do Centro-Oeste. O hospital de base ele tem uma importância enorme. Eu fui lá há mais ou menos três semanas com a ação conjunto. Quando nós estávamos lá, todas as cirurgias eletivas tinham sido canceladas. Centenas de famílias foram prejudicadas pela falta de um pedaço de TNT, além de um desabastecimento enorme de medicamentos básicos, sedativos, analgésicos. E agora, mais uma vez, famílias são afetadas pela suspensão das cirurgias eletivas. Inclusive casos graves, que podem piorar rapidamente. A gente recebeu relatos muito tristes do que tem acontecido no hospital de base. Nós estamos falando da vida e da dignidade das pessoas. O Igesdf precisa resolver esse problema imediatamente. Retomar cirurgias eletivas, garantir o fluxo de cirurgias e atender a população que mais precisa.